porquê é que deve escolher este curso e esta escola. Ana daí comigo. Primeiro, é um curso com elevado nível de empregabilidade num setor que se caracteriza por um crescimento constante. Segundo, a estrutura do plano de estudos, que está focada no desenvolvimento de competências estratégicas até às operacionais, com uma forte vertente prática, que era característica da nossa escola e muito apreciada pelo mercado de trabalho. Neste curso, Traz um contacto constante com a realidade profissional, quer através de experiências profissionais, como por exemplo o estágio, quer através de aulas abertas, visitas de estudo e ainda projetos com empresas e simuladores da realidade. Uma das mais valias é sem dúvida a possibilidade de aquisição de experiência prática na área. Através da realização de atividades de Problem Based Learning ou Team Build Learning nos diversos laboratórios ao longo do curso e com empresas de renome no setor. Estarão em contacto com diversos players que vos desafiarão a resolver problemas reais. Queremos que sejas protagonista da tua própria aprendizagem, que ganhes confiança e capacidade para lidar com problemas reais, tenhas maior autonomia, aumentes o prazer em aprender e ainda te prepares para o teu crescimento profissional e também como ser humano. E com isto, temos também a possibilidade de aproveitar alguns dos lados bons da vida. Terceiro, a qualidade do nosso corpo docente e a sua proximidade aos alunos. O Corpo Docente é composto por professores altamente qualificados, com experiência nas áreas da gestão do turismo e da hospitalidade, da tecnologia, línguas estrangeiras, estatística e marketing, incluindo também especialistas que conjugam aquilo que é a sua atividade profissional principal com a docência. Aqui podemos dizer que os professores conhecem pelo nome e que estarão sempre disponíveis para te ajudar. Esta relação de proximidade é também extensível àquilo que são os nossos colaboradores não-decentes. Em quarto, a componente prática e os diversos laboratórios aplicados onde correm as aulas. A STH dispõe de instalações e equipamentos de referência, bem como parcerias tecnológicas com empresas líderes do mercado, como por exemplo a Nuhotel, Hotel, a Galileu, a GDS, a Climber, entre outras. Ao nível dos laboratórios destacamos o quarto hotel, o auditório de gastronomia, o estante de aplicação, o local onde estamos agora, a sala de analogia e bebidas, a cozinha, pastelaria, padaria, lavandaria, salas de informática e mais recentemente também foi criado um laboratório de agências de viagens. Vamos lá conhecer este novo espaço. Quinto, a rede alargada de parcerias e a forte ligação ao mercado empresarial e institucional do setor. Tanto em termos nacionais como internacionais. Dispomos do apoio do Gabinete de Estágios e dos Profissionais, que te vão ajudar no processo de estágio e no prosseguimento da tua carreira profissional. Por fim, e não menos importante, a relação proximidade com todos os estudantes dos outros cursos da STH e também o espírito académico que se vive. Facilita bastante o processo de acolhimento, integração e acompanhamento de novos alunos. A STH é uma família à qual tu vais querer pertencer. Este é o curso certo para ti. Ficamos à tua espera.